Entregar o SPED Contábil ECD sem traumas é possível. Agora, os clientes do Contábil SCI Visual Sucessor possuem gratuitamente o recurso de passo a passo do SPED ECD. Este recurso intuitivo é o caminho feliz para as empresas contábeis. Nele, todos os processos para entrega da escrituração contábil digital são visualmente apresentados e, dentro deles, todas as etapas são devidamente explicadas. E o melhor, possuem link direto para o preenchimento dos dados necessários para cumprir a obrigação. E aí, tá esperando o que para ser cliente SCI? Acesse sci.com.br ou ligue 0800 47 0808 e saiba mais.